Criar a sua própria empresa é muito excitante. Contratar um freelancer para criar o seu site, realizar o seu logotipo e escrever artigos também é excitante. Mas quando se trata da redação de contratos e dos procedimentos administrativos decorrentes, podem ficar monótonos e cansativos. Mas não fique desanimado. Para isso criamos a Juridoc para facilitar a sua vida. A Juridoc é seu parceiro jurídico online, para a elaboração de seus documentos legais e acompanhamento em seus procedimentos administrativos, tudo isso no mesmo painel de controle. Veja como é simples, a partir do seu painel de controle ou acessando diretamente nosso site juridoc.com.br, você pode selecionar o serviço ou o documento desejado. Em seguida, você preenche um simples formulário guiando passo a passo nas diferentes etapas para a elaboração personalizada do seu documento. Isso levará apenas alguns minutos para gerar o seu documento automatizado. Quando se trata da abertura de uma empresa, ou do registro de uma marca, também é possível acompanhar o seu andamento, tudo online. Não perca tempo procurando documentos, fazendo tarefas demoradas e repetitivas. A partir de agora, você pode gerenciar online todos os seus documentos legais e procedimentos administrativos. Acesse juridoc.com.br. Simples, rápido e com preço acessível.